O presidente da Cotrijal e também da Expo Direto, o senhor Ney César Armânica, faça o seu comentário sobre esses primeiros dias de feira, a segunda e a, a, a terça-feira. Tivemos um bom movimento político, presidente. Tivemos uma terça-feira também de muita, muita movimentação. O público veio até a Expo Direto. Uma quarta-feira também de muitos negócios, muita movimentação. O que o senhor tem a dizer para o público do AgroLink nessa entrevista especial para o nosso canal sobre a Expo Direto 2023? Bom, primeiro eu quero parabenizar vocês da AgroLink Marvo, você Fernando, pela cobertura, pelo apoio que tem dado a nossa Expo Direto, isso é muito importante. Nesses três primeiros dias, como você colocou, os dois primeiros dias superou o público do ano passado, hoje realmente, é realmente um público fantástico aí. Mas o mais importante é que esse público está encontrando aqui na Expo Direto, muita tecnologia, muita inovação, muitas oportunidades e muitos debates. E nós temos feito aí, junto com as entidades, reuniões, seminários, com reivindicações de assuntos importantes que são gargalos do agronegócio, como a irrigação como a solução do seguro agrícola, como a retenção de água, liberação de recursos, endividamento do Toro Gaúcho. Então tudo isso nós debatemos junto com, a gente tá com o ministro, tivemos encaminhamento ao governo federal. Estamos procurando uh, uh, amenizar esse distanciamento com esse governo, porque o agronegócio quer produzir, quer trabalhar. Então, nós vamos só ter condições de fazer isso. Eu acho que aqui nós devemos um exemplo de boa vontade, de fazer com que o nosso Ministro da Agricultura seja fortalecido e o interlocutor junto ao governo para buscar essas soluções. Acredito que o tema estiagem certamente está na pauta, Presidente, gostaria de um comentário seu, especialmente para aquele produtor que está lá, lá na sua propriedade, também nessa expectativa que a direto como já é conhecido como palco dessas negociações, possa trazer um alento ao produtor e boas notícias. É, nós é, estamos juntos, porque somos produtor também na mesma situação na é grande área da ação da cooperativa, no Rio Grande do Sul, uma estiagem, quebra significativa, com muitas perdas no solo e no milho. O que cabe a nós é agora, é, feito o levantamento das necessidades, já estamos encaminhando, encaminhamos o pedido, a urgência de medidas, porque não tem como o produtor pagar no ano seguinte uma coisa que ele não teve renda, então nós precisamos que haja um alongamento, uma redução de taxa de juros, agora mudou o governo mudou política, mudou entendimentos, então nós esperamos que a compreensão do governo ele olhe o Rio Grande do Sul, porque o problema está no Rio Grande do Sul, não está no Brasil, o Brasil vai ter a maior safra da história, então não pode se olhar que o Brasil está colhendo uma safra e não olhar o Rio Grande do Sul, é uma federação que nós temos que olhar, que aqui tem problemas, e eu tenho certeza que isso vai ser olhado, até porque todos os segmentos estão é, mostrando e trabalhando em cima dessa preocupação. Feliz com a feira? Muito feliz, é, podemos dizer assim, cumprindo com um papel importante, quando você faz um planejamento, você tem uma ansiedade, você tem um, um otimismo, e a ansiedade passou e o otimismo está se confirmando de uma grande feira, grande público, e eu espero que os negócios estejam fluindo aí dentro de uma realidade de momento.